O que tu vai fazer? Ah, eu preciso fazer X. Tu tem recurso para isso não? Então tu precisa empreender. Ah, tem que empreender. Ah, mas eu não sei com quem empreender. Então tá aí o problema. Tá aí o, o problema 1. Um. Resolve isso daí. Qual que é o teu plano? Quero sair do, do Brasil. Beleza. É um plano ambicioso. Vamos colocar que tem que acumular recursos. Qual que é o plano B? Não, tu nota lá que tu, no meio do teu acúmulo de recursos não deu tempo ou é uma má ideia. O que, que tu vai fazer? Ah, agora, putz, que situação horrível. Não vou para, sei lá, Itália. Né? porque eu ia tirar minha cidadania né? não vai dar porque a crise do custo de vida foi estar certo tempo todo ah mas eu empreendi eu estou com sei lá 20 mil reais guardado né? em criptomoeda vamos colocar assim porque segurar real pelo amor de Deus né mas tô, sei lá com alguns satoshis aqui guardado então agora o plano é hum, talvez morar na fronteira mesmo vamos pegar e vamos tentar isso daqui vou para a fronteira pá, meu custo de vida cai mas não é o que eu gostei mas dá para ficar aqui um tempo então tu fica no teu plano contingencial tu fica sentado aqui esperando olha para um lado olha para o outro olha para o lado opa a situação melhorou um pouquinho. Agora que eu peguei, baixei meu custo de vida, fiz meus negócios aqui, juntei mais um dinheirinho, tomei uma ação de espera, que não é um problema nenhum, agora eu vou fazer o que é o um outro plano. Não, a minha, a minha cidadania italiana não funcionou. Eu vou tentar, sei lá, minha cidadania é portuguesa, eu vou tentar morar na Geórgia, eu vou tentar pegar e, sei lá, ir para os Estados Unidos a visto de trabalho. Quando eu tive que pegar e ficar aqui grindando na fronteira, ficar grindando em programação para ser contratado por uma empresa texana. Eu tive que ir muito atrás disso, fazer contato, demorou tempo. É, mas tu investiu. Esse que é o ponto que eu estou falando para vocês. O que, que vocês vão fazer, no fundo, no fundo, os detalhes não interessam. Tá? Detalhes não interessam. O que, que eu estou querendo dizer para vocês é, vocês têm que, para qualquer coisa que vocês vão fazer, vocês têm que acumular recursos. Vocês não podem ficar dependendo de forças externas, de vocês, coisas que vocês não controlam. Vocês pegam e têm que tomar essas coisas que acontecem de boas para si, e agir ruim buscar formas forma de mitigar. Então vocês têm que dominar as oportunidades e evitar os riscos, né? mitigar os riscos. Não evitar em si, mas ter contingência para os riscos. E o ponto é justamente isso. Se vocês não empreendem, se vocês não planejam, se vocês não se mexem, vocês não vão para frente. E a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria que se vocês pudessem pegar um papel e uma caneta, um lápis e uma caneta, e escrevessem, coloca assim, ó, o que eu fiz em quatro anos? Tá? O que eu fiz em quatro anos? Vocês vão sentar, vocês vão pensar nisso, né? vocês vão anotar o que, que eu fiz em quatro anos pô eu posso pegar anotar isso daí em quatro anos eu peguei ajeitei um monte de coisa né nesses últimos quatro anos eu consegui uma pessoa para passar minha vida junto peguei e fui fazendo organizando meu financeiro né pensei melhor o que, que eu posso pegar e fazer da minha vida resolvi que a melhor coisa que eu podia fazer é vir para fronteira no meu caso em específico no meu caso particular cheguei para a Sara falei olha fronteira a Sara aceitou né? a gente veio para cá eu estava aqui no momento que meu pai faleceu. Então o que acontece? O inventário que está cuidando sou eu. Coincidência? Talvez, né? Ia ficar na mão de um estranho se fosse o caso. Então o que acontece nesse caso? O que, que dá para fazer? Pergunta que eu faço para vocês. O que, que vocês vão se precaver? Algumas vezes o, o sinistro, o risco, quando você não espera, o inesperado acontece. O improvável acontece. Né? E uma vez que ele acontece, ele muda substancialmente o ritmo da tua vida. Como é que tu vai pegar fazer isso? Esperar o vento te levar para um lado ou para o outro? Ou vocês vão começar a tomar... Controle do veleiro que é a vida de vocês Vem a onda, vem a rebitação, vem a tempestade Vai vir, vocês vão querer estar onde? Num, num barquinho a remo, lascado Ou Vocês vão querer investir, ter um veleiro E conseguir desbravar a tempestade no mar mutuoso é, Essa aqui é a pergunta Então eu peço pra vocês, peguem assim, ó, papel e caneta Papelzinho aqui, ó, caderninho, pode ser Ó, tem um piquinho aqui, né Faça o seguinte, ó, vocês vão pegar Abrir aqui, deixa eu achar um que minhas anotação está quase fininha esse caderno Vocês vão pegar, abrir aqui uma folhinha, né Normalzinho, aqui, ó vocês vão preencher. O que, que eu fiz em quatro anos? É isso. O que, que eu fiz em quatro anos? Vocês vão listar. O que eu quero fazer? Dei, pensa assim, o que, que eu quero fazer nos próximos quatro anos? E considerem que o Lula vai ganhar, tá? Para facilitar para vocês. Dei, vocês não quer a cara. O Lula ganhou. O que, que vocês vão fazer nos próximos quatro anos? Vocês vão fazer uma lista. tá Dei, O que, que eu quero, sei lá, para os próximos 20 anos? Vamos colocar assim, um tempo bom, assim, que seria mais ou menos é um negócio 20 anos, né? 20 anos. pense assim, um prazo. O que, que vocês querem tentar ter? Façam isso. E é o seguinte, ó, vamos pensar, o que vocês fizeram é nos quatro anos? Vocês estão começando a notar no que vocês estão pecando, o que vocês não estão fazendo. Vocês estão vendo onde é que está a imersa, vocês estão vendo onde é que está a procrastinação, vocês estão vendo onde é que está o conforto. Vocês vão atacar o conforto. O que vocês querem nos próximos quatro anos, se o Lula ganhar, é o plano de combate. Caso o Bolsonaro ganhar, então vocês desbloquearam essa lista de objetivos no modo easy, vamos colocar assim. Tá? Vai ter menos perseguição, talvez, mas vocês não podem fazer essa lista pensando. Porque o Bolsonaro vai ganhar? Porque o Alan Capsu falou, então vou preencher aqui, ó. Capsu falou que vai ganhar, então vou fazer com base aqui o porquê. Bolsonaro vai ganhar, só vou me planejar a minha vida, ó. Só tenho planos para o Bolsonaro ganhar. Se Lula ganhar, eu vou deitar no chão, cigarro na mão, cachaça na outra, né? Chorando e sonhando na picanha. Entendeu? Sonhando no futuro que eu não tive, sendo que eu tive quatro anos do, do político tal para me preparar, não me preparei. Fiquei esperando mais quatro anos, porque quando ele ganhar eu vou fazer por um ano festa, dois anos zoeira contra esquerdista, né? e daí no quarto e último ano do mandato eu vou entrar em desespero porque ele tem que ganhar, porque eu não me preparei nada, porque eu não fiz nada, e agora o comunismo vai tomar o país, então eu vou investir meu tempo, meus recursos em campanha, para ajudar o político em específico a ganhar, e no final se ele perder eu tô numa situação pior do que se eu começasse a me preparar nesse exato momento. Eu já falei isso várias vezes para vocês. O ponto é esse. O ponto é que não adianta ficar esperando que a política... Salve qualquer coisa, não adianta Ah, porque eu vou fazer nomadismo digital Vou pra puta que pariu, dar uma volta, dar uma pirueta de costas Abrir uma empresa aqui, né Tirar cidadania, sei lá Imprimir dinheiro, usar folha uh, Comprar uma impressora de folha 3 E aprender a uh, Caligrafia com caneta de pena Vou fazer todas essas porra aí, que não sei o que Daí eu vou pegar e virar embaixador de algum país obscuro aí Que o pessoal fez, podem chamar de Enclava, Liberland, qualquer merda Vou fazer essa porra aí, virar embaixador Da boa vontade Tá, e o que que tu tá fazendo pra se preparar contra o Estado? Vários nados. Vários nados, nada nada nada Entendeu? Então é isso, pessoal. Vocês não vão mudar o sistema. Por que que vocês não vão mudar o sistema? Porque, assim, ó. Primeiro, o sistema ele ganha como de vocês? os cara tem dinheiro suficiente pra subornar todo mundo. Né? Todo mundo que tem uma corrupção moral pra cair nisso, o pessoal tem dinheiro pra subornar. O pessoal fala assim, ó. Diga qual que é o seu valor. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é um... Eu tenho uma promissória aqui? Deixa eu ver. Não tem. Tem um recibo. Ah, o cara pega aqui, ó. Recibinho. né ah, recebi de fulano de, de Jorge Soros aqui a quantia de 10 milhões de reais. Rasga o que ele assina, imprime, vem o dinheiro quentinho, tu abre assim, ah, cheiro de dinheiro quentinho, sabe? Entrega, pá, pá, pá, pronto, cara, esse daí tá comprado. Vocês acham que vocês vão pegar e empreender, vão usar os meios econômicos que o Peter tanto fala pra vocês ganharem do Estado? Ah, porque vocês vão usar os meios econômicos pra ganhar? Não, os meios econômicos vão ferrar vocês se vocês tentarem pegar e só usar deles. Porque os meios econômicos, eles dependem do quê? Dependem da finalidade que as pessoas dão. O que importa é o refino moral, pessoal. É isso que eu vim falando. Os meios econômicos são o quê? Meios. São justamente isso. Não são as finalidades. Os meios econômicos podem pegar e suprir, por exemplo, armas para uma população queira, sei lá, resistir a uma grande tirania, como também pode fazer toda a estrutura de produção, logística, armazenamento, suprimento de munição, para a polícia que vai pegar e violar a propriedade desses caras. Os meios econômicos são, são amorais, eles são utilizados de tanto para tantos os lados. E a tendência, como esses caras podem simplesmente imprimir dinheiro, né, e socializar os custos, em, em última análise, para os mais pobres ainda por cima, a tendência é que eles ganham. Então o que, que tu tem que pegar e vencer? tu tem que vencer na moralidade. Você tem que vencer na retidão moral, na coerência. Não no vamos apertar um 22, não vamos pegar e gritar puto com o STF, TCE, a puta que pariu. Né? Falando que tem que, sei lá, fazer uma mistura de Ustra com Pinochet e Bob Jeff, como Autismo em Fúria tá aí né? Não adianta, não adianta pegar isso aí não... Ai, vou virar nômade digital Não adianta, tu vai ter que estar tá em algum lugar né? Ai, não, não, então eu vou fazer melhor Eu vou ser maximalismos, eu vou fazer maximalismos Eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer. eu vou encher a carteira de Bitcoin e vou morar no, no, no país aqui, vou, sei lá, morar em tal lugar, onde eu vou levar picadinha compulsória, onde eles vão controlar o que, que eu me alimento ou não me alimento, onde eles vão pegar e determinar como eu posso sair de casa ou não, ou, tudo isso, tudo isso. Onde eu vou morar numa cidade, onde talvez os caras peguem e descriminalizem o crime e venham um noiado e me dêem um tiro, tudo isso. Considerem que não existe planejamento econômico que vai pegar... E se sustentar contra a realidade. O que tu tem que pegar e fazer é se blindar contra os riscos, é se antifragilizar para pegar um termo aí do Taleb. Né? Tu tem que se antifragilizar.